Porque a sua benignidade é grande para conosco. Salmo 117:2. 2 Porque imenso é o seu amor leal por nós e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Benignidade é invariavelmente associada à misericórdia. É impossível ser bom sem ser misericordioso. De igual modo, ser misericordioso é ser bom. Implica a existência de uma preocupação profunda e genuína pelo outro, preocupação essa relacionada à compaixão e a misericórdia. Somos induzidos a ser bons porque nos importamos. Importar-se é a essência do amor abnegado de Deus, expresso para com o outro. Philip Keller